Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Tech Tutos e a mais um vídeo da série Adobe Premiere. Hoje você vai aprender como estabilizar a sua câmera. Você gravou um vídeo, ficou legal, fez tudo bonitinho, mas no final quando foi assistir ele ficou meio balançado, como esse vídeo agora que eu vou mostrar para vocês. Olha só, vocês veem esse, essa, essa mexida na câmera, a câmera não tá estabilizada, fica balançando para um lado para o outro. E o Premiere ele tem uma ferramenta muito boa que vai ajudar você com isso, ele vai tirar é, esse balançado que tem na câmera. Essa ferramenta se chama Warp Stabilizer e ela já vem no Premiere, você não precisa baixar, ela já tá prontinha aqui para você. Então, depois que você importar o seu vídeo, é, se você quiser eu estarei deixando o link desse vídeo aqui embaixo na descrição para você baixar, tá bom? e então depois de passar ele para sua timeline você vem em effects se essa abinha não estiver aparecendo você vem no menu window e marca effects tá e então aqui na barrinha de pesquisa você digita apenas warp que ele já vai aparecer aqui no, no, no distort warp stabilizer tá vou passar agora para cima da do vídeo tá e agora ele vai fazer uma análise do seu vídeo frame por frame você pode estar acompanhando aqui do lado olha só 3% agora tá no, no, no frame 22 tá faltam 3 minutos eu vou dar uma pausinha rapidinho no vídeo e quando terminar eu volto com vocês bem agora ele já terminou a análise tá fazendo a estabilização do vídeo essa parte é bem rápida já terminou Vou dar um play para vocês verem como ficou o primeiro resultado do vídeo. Bem diferente do primeiro, o primeiro estava com um, um grande balançado na câmera. Vocês veem que agora está bem suave e como se a câmera ela estivesse parada, não estivesse mexendo. Já teve uma grande diferença, tá? Então é isso que essa ferramenta faz. Ela vai estabilizar o, o movimento da câmera suavemente, vai deixar o mais suave possível a ponto de se tornar imperceptível o movimento dessa câmera você pode perceber ela como se ela estivesse parada mas ainda tem algumas outras opções nós temos aqui o result é, o smooth motion e o no motion quando você seleciona a opção no motion ele vai anular aqui a, a opção de suavidade então vai continuar a mesma coisa do, do vídeo que você tinha antes de aplicar o efeito tá bom então recomendo deixar smooth motion que é um, um, um movimento mais suave e aqui na, na suavidade você pode estar alterando para quanto você quiser eu vou colocar aqui em 100% isso não se limita até o 100 tá? você pode passar para 500 800 não importa então todos todas as vezes que você fizer uma uma configuração aqui do lado ele vai estabilizar e daí vai dar o resultado do seu vídeo vamos visualizar agora para ver como ficou Olha só, beleza, é, aqui embaixo nós temos o, o método, eu costumo deixar em subspace warp é, bem melhor, esse método é, é um dos melhores E no framing você tem ao, várias opções aqui, você, se você colocar apenas stabilize é, no seu vídeo, ele vai ficar bem estranho Você vai poder perceber melhor o que, que acontece, mas vai ficar muito estranho, olha só Perceba que aqui do lado fica algumas abas pretas, seu vídeo fica mexendo. É isso que o, o Warp Stabilizer faz no seu vídeo. Então, essa opção aqui, a melhor que ficaria era para o Stabilize Crop and Out Scale. Que ele vai estabilizar, vai cortar o seu vídeo e ainda vai fazer uma escala automática, um tamanho automático. Que é o que vai fazer com que essas barrinhas pretas aqui é, se mantenham fora da sua visão. Então, vou dar um play para vocês verem. Com essa opção que eu acabei de dizer para vocês, olha só, elas sumiram, ficou o vídeo legal como estava antes e é isso aí, tá? Você fica livre também para fazer qualquer outros ajustes aqui é, no, no, no Warp Stabilizer do seu vídeo, tá? E espero que você fique satisfeito com o seu resultado. Para mim, o meu aqui já está bom, já posso fazer qualquer coisa com ele, tá? E é isso galera, uma vídeo aula bem rápida, muito simples, com uma ferramenta que o, o Premiere tem que é muito útil para as pessoas que costumam gravar vídeos aí afora é, com suas câmeras e tal, e por algum motivo ela ficou balançando, tem como seu vídeo ser salvo com essa grande ferramenta do Premiere. Então galera, muito obrigado por assistir mais esse vídeo, fiquem ligados aí que Estão vindo, estão vindo vídeos novos com efeitos muito legais para o Premiere, para a série Adobe Premiere. E não se esqueça de deixar a sua avaliação aqui embaixo do vídeo, clicando em gostei ou não gostei. Se ficou alguma dúvida ou quiser fazer uma sugestão de vídeo, por favor, postem aqui embaixo nos comentários. Ou se preferir, entre lá no nosso site, vá lá no Pergunte aqui e mande uma mensagem para nós, tá? Não se esqueça também de entrar lá na nossa fanpage, curtir a nossa fanpage, e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!